anos caminhamos juntos em busca de beijos, carinhos, abraços e afagos. Em tempos difíceis sabemos que para muitos o dia das mães não será o mesmo. Mas não importa o momento, toda vez que eu disser teu nome. Que eu te chamar, lembrar de você, meu coração vai bater junto com o seu. Porque tem sido assim, eu não eu nascer e vai ser assim, nascer. Mães, mais que ninguém, vocês merecem ser homenageadas por toda sua dedicação e amor. Mãe, mulher. mãe amiga, mãe, avó, mãe, pai, mãe de pessoa, mãe de coração. No seu coração está o verdadeiro amor. Mãe, que não se ouve diante antes das dificuldades. Mãe, que com sua força nos encoraja, com seu amor nos encanta. Mãe que sorri, mãe que chora. Mãe que abraça e afaga. Mãe, é amor que se dá. Sem pedir nada em troca. Mãe é sensibilidade, é fortaleza, é comunhão. A vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como vocês, que nos ensinam pelo saber, pelo exemplo e, principalmente, pelo amor incondicional. Um reconhecimento a todas que, com seu espírito de luta, determinação e visão fraterna, é a força que movileceu a um futuro melhor a cada dia. Uma homenagem do Grêmio Estudantil, representando todos os estudantes ao Dia das Mães. Feliz Dia das Mães!